Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. E saiba como fazer isso de forma correta e fácil. Saiba que emagrecer é uma ciência descomplicada. Muitas vezes tem pessoas que acham que emagrecer é uma coisa complicada e difícil porque nunca conseguiram perder os quilos do seu corpo. E muitas vezes a culpa não é dela, às vezes ela não conseguiu perder os quilos do seu corpo, porque ela nunca teve alguma oportunidade de alguém ensinar realmente a como perder os quilos do seu corpo, a como não teve nenhum treinamento de perda de peso, não teve ninguém que disse, não, olha não é assim que se perde quilos do seu corpo, é de assim, assim assim assassado. não, não é, não é assim que se faz essa dieta, tem que fazer dieta de forma correta, de outro jeito não, não teve ninguém que acompanhou ela e por isso ela não conseguiu perder os quilos do seu corpo